Bom pessoal, que estou com o Kaique, nós vamos buscar uns limões ali agora. É melhor, não é melhor levar essa bolsa não, Kaique? Não, não, Você Você não, leva? Botar? não. Não, comodo, não incomoda <risos> não. Vamos lá, garoto. Pronto, vai? vai a, a Madalena ali pode ir embora, tô, tô de boa. Cabeça, Segura! Tô de capacete, Madalena, ó. Estou de capacete, ó. Ah. Tá preocupado, tô de capacete já. Aê, nós vamos buscar um limão ali. Pra gente poder comer com aquele peixe e aquela salada gostosa que está lá vai jogar uma poeira braba na gente ai, tô perdendo, tá? ai, ai, não tem problema não vai lembrar aquela música que fala assim poeira vermelha poeira do meu pessoal". O pessoal tá plantando batata ali em cima Tá uma beleza Olha lá A, a tranquilidade desse aqui, ó mas não, não podemos voltar empurrando essa moto tem tá gasolina. Ô oh, louco! Se não voltar empurrando é complicado. Oh. Ei, você está pilotando bem já tá aí. Oh. Tá andando bem de moto já. A gasolina tá para ir. Vai voltar tem como voltar, não tem como voltar empurrando. Tá muito frio, né? Tem limão ali também, ó. Plano que tem embaixo que, que é plantação de brócolis, é o Kaique. Tá pilotando bem, moto gente. O rapazinho tem uma segurança aqui que dá gosto. Chegamos agora no lugarzinho a matinha. O Kaique tá aí todo, todo e pilota bem. Como vocês veem aí, viu aí. Gente do céu, dá uma olhada que coisa mais linda aqui, ó. Plantação de brócolis. E logo de cara aqui no chão já tem. Aqui também tem. Isso aqui é o, o que não presta, logicamente, né? Vou passar por cima da cerca. Olha só que beleza, ó. Brócolis, mais brócolis. Essa de baixo aqui é o que já tá apanhando, ó, apanhou. Esses aí tá... Esse gente, que tá... Esses queimados, gente, vocês estão vendo aqui, é geada, viu? É isso, é geada. geada que fez isso aqui, ó. tem uma broca, ó. Esses da... daqui é uns pequenininhos que estão vindo agora. Belezinha esse aqui, ó. Quer ver aqui pra você ver, ó. Parece que não tem nada, né? Você abre, você abre aqui, ó. Olha lá. Tá formando já, começa, né? Começa a novinha lá, ó. É. E a plantação aqui tá bonita, hein? Aqui, Pena que deu quatro geadas de uma vez só. Aqui, ó, quatro aqui, dias consecutivos de geada. Deu isso aqui que vocês estão vendo. Mas a plantação tá bonita. Se não fosse ó, a geada, olha tá. ele nascendo lá dentro, pessoal. Tá vendo? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Que tranquilidade também, hein? Esse bloco aqui é fácil de mexer é com isso. E a capinha um aqui tem um que bloco que ele põe, perdeu. Perdeu porque ficou aí, né? O comprador não veio buscar. Ah, vocês pegaram o comprador e não vieram buscar? Não. Ó, oh, pessoal, o que ele tá falando pra mim aqui, ó. Dá uma olhada ali, ó. Olha, Olha quanto brócolis... E aí, infelizmente, está perdido porque Sim. o comprador não veio aqui para buscar os brócolis. Eles estão assim feio porque ficou bastante tempo que já, foram cinco dias que está aí já. É, ou hum. seja, se não tivesse esses dias todos, estavam prontos para... Olha é que judiação, pessoal, meu Deus do céu. Nosso Brasil é uma bênção de Deus, mas se você colhe e o comprador não vem buscar, é o que dá aí, né, Kaique? Então, eu sou a favor, mas não dá. Acho que não tem mais bom pra comer não, né? Tem não, ficou muito em contato. Ficou, ficou fora. Que judiação, de ação, gente. Ficou fora do pé raiz dele, né? Às vezes salva o argumbo comendo. Né? Ah, mas pelo que eu tô vendo, Kaique, acho que todos eles já estão comprometidos, né? Cria um fungo, né? É, Ele cria um fungo. Um bom olha uma casinha aqui com lona. Aí. Vou mostrar para vocês aqui agora, gente. Esse aqui tá pronto para ser consumido, ó. Olha a diferença daquele que tava lá em cima. É tem outro que ele tá mostrando para mim e aqui também tem um outro que já tá pronto para ser consumido e a roça aí para ser colhida só que devido a geada muitos deles já infelizmente morreram mas nem todos hein? tem muitos ali que dá para aproveitar agora eu vou com o Kaique ali buscar limão vamos lá Kaique prego lá no mato lá tá ir lá ver ah mas tem que ser com a outra é, câmera né pra dar um zoom. ah nós vamos lá então depois é bastante Beleza. Nós vamos lá então depois, é vamos, lá, então, depois. vamos lá agora pegar a moto para nós ir junto buscar o... os limões o um limão que belezinha Bem alto, hein? Não tem problema? Vai ter que subir por esse barranco aí mesmo. Olha é pra vocês terem uma noção como que dá esse limão à beira da estrada. É, se for pro lado lá, vai ter que puxar o galho de qualquer maneira, né? Daquele lá na frente que tá mais baixo, será que não compensa não? Por causa da altura desse? Né? Lá melhor, hein? Vamos no outro ali que é mais, é mais baixo, pessoal. Tá, tá muito alto. Elas aralcárias aqui, beleza, ó. agora já, que dá ah. que agora dá ah, tão que dá olha é é que belezinha que agora dá para nós pegar hum. tanto bom de limão, tem aqui, tem ali ele também dá ó. ali dá, dá para pegar até no, no subindo ali ó Melhor, né? É. Aí. Deixa eu... Se for pra me gravar você vai pegar sozinho, Kaique. essa bolsa aqui. Vou esse, esse limão tem um problema grave, hein? Tem uns espinhos que quando pega pega para machucar mesmo. Pezinho de limão carregadinho. Olha lá que beleza. Negócio maior. Olha só que maravilha. E nós passamos por ele naquela hora, para ir lá, eu nem reparei que ele estava baixo. Em cima do barranco ele fica muito mais baixo. Tem uns espinhas como esse aqui, ó. Ai, ai. Um com um. Ah, não não, ele é machuca mesmo. Oi. Olha, olha só. Esse limão aqui tem aqui. essa benção. Pra tirar, ele é difícil. Ah, é. Pra machucar, ele é fácil. Olha só, que maravilha. Como eu estava falando para vocês? canal do Cecílio Ferreira hoje com o Caíque Oliveira aqui junto comigo buscando esses limões aqui para a gente comer com aquela tilata abençoada lá que nós temas que o dedo nós uhum. ganhamos de presente aí que doeu hein os pinhos do limão é hum. grossa doeu finca e finca e machuca mesmo uhum. É uma coisa, vale a pena. Olha é a quantidade de, de limão que nós já pegamos aí já. Olha que vocês aí, ó. Ô, oh, caramba, tô machucando direto aqui. Tem que estar com luva pra pegar isso? Não, né? Pode sem luva mesmo. É, e machuca todos os dedos. Aham. Uhum. Eu acho que as espinhas ficam no galinho, né? É, o galho menor. Ó, já tá bom, né, Cí? Tá bom, também acho. Deixa para outras pessoas mais, né? É. Vamos Olha, carregar agora, que tanto? Deixa eu pegar. Vou pegar a mochila aqui pra você. já tem um, um tanto dentro. Vou levar aqui, trazer. Não sei se vai colocar. Oh, vai quase encher a mochilinha. Olha aí, se eu arrumar aqui. Tudo bom? Pode parar os irmãozinhos aqui? A hum. estrada, não tem problema. Hum. Aí, gente, olha, olha. Que maravilha. Olha. Aí Mas tem irmão agora, pá. Olha. Agora ele vai pilotando a moto e eu vou carregando o limão. <risos> vamos lá. ah mas você merece, companheiro Tem que ainda, viu? Aí, carregado aqui a costa e eu tudo feliz da vida para comer aquela tilápia. Nós vamos embora agora Pessoal, eu vou mostrar para vocês um negócio Que eu e o Kaique vimos aqui agora Nós estamos subindo para ir para casa E eu vi isso aqui, ó Olha que capricho Isso aqui é um couro de boi para fazer um tapete Dá para vocês verem, né? Ele caprichou, ó Aí você vê que aqui. aqui tá o a parte do, do pelo. Olha que beleza. Bem esticadinho. O cara é muito caprichoso, viu? Que fez isso aqui. Muito caprichoso mesmo. Olha lá. O couro. Isso vai ficar secando. o Kaique, você sabe, se ele coloca nisso aqui sal. Coloca. Coloca, né? Uhum. Olha o capricho dele nessa parte aqui, gente, ó. Na ponta da taquara, ele faz um furo no, no couro e espeta. E aí deixa secando. Por quanto tempo eu não sei. Nem imagino. Mas aqui está um futuro tapete de uma casa. É, como vocês viram ali, o couro fica do outro lado. Deixa eu subir aqui para mostrar. Aí o couro lá. Tá vendo que beleza? E depois de pronto, ganha-se um tapete abençoado pra casa. Vamos lá? Vamos continuar? Chegamos aqui, trazendo os limões para a gente comer com aquela abençoada tilápia. Estou comendo comendo. eu aqui, ó, a Madalena falou assim, já está comendo lá já, mas não tem problema não, vai sobrar para nós. Pra só metade, eu metade. Eu Madalena não. se deleitando aqui, ó. Gente, Josué até tá que nem fala mais, tadinho, ó. Parou até de falar. Não peixe um gostoso, rapaz. Oi. Eu quero comer com vocês mesmo, viu? Que loucura. Ai, que beleza. O José tá que nem conversa, tadinho. <risos> Lá tá a Janaína um fogão. Comendo, tá fritando Come... ali, estamos comendo, tirando uma lasquinha, ó. Hum. Madalena, mas ali pra baixo tem lugares maravilhosos, hum. você precisa ver. Beleza, gente. Ir, não sei, Agora eu vou comer também junto com o Kaique. Kaique, pilota bem moto, hein, Kaique? Você manja bem, rapaz. É. Tem as mães, hein? É, Olha é o gato que folgado. Olha é. é. é. é o gato que folgado. É, Madalena, me dá um pedaço, Madalena, me dá um pedaço. E aqui embaixo isso... eles. Tá procurando um recinho também aí, ó? ó. Agora somos nós, vamos comer, né, Kaique? É, agora é nós a fita. Agora somos nós.